Distraídos venceremos. Paulo Leminski Volta em aberto. Ambígua volta em torno da ambígua ida. Quantas ambiguidades se pode cometer na vida? Quem parte leva um jeito de quem traz a alma torta. Quem bate mais na porta? Quem parte ou quem torna? A letra A afunda no Atlântico. E Pacífico contempla a luta entre a rápida letra e o oceano lento. Assim, fundo e me afundo, de todos os náufragos, náufrago, o náufrago, mais profundo. Bem no fundo. No fundo, no fundo, bem lá no fundo, a gente gostaria de ver nossos problemas resolvidos por decreto. A partir desta data, aquela mágoa sem remédio é considerada nula e sobre ela silêncio perpétuo. Extinto por lei todo remorso, maldito seja quem olhar para trás. Lá pra trás não há nada, e nada mais. Mas problemas não se resolvem, problemas tem família grande. E aos domingos saem todos passear. O problema, sua senhora, e outros pequenos probleminhas. Poema que é bom, acaba zero a zero. Acaba com, não como eu quero. Começa sem, assim, com digamos, certo verso, veneno de letra, bolero. Ou menos, tira daqui e bota dali, um lugar não caminho prossegue de si, seguro morreu de velho, e sozinho. O amor, esse sufoco, agora há pouco era muito, agora apenas um sopro. Há troço de louco, corações trocando rosas e socos. O hóspede despercebido. Deixei alguém nesta sala, que muito me distinguia, de alguém que ninguém se chamava, quando eu desaparecia. Comigo se assemelhava, mas só na superfície. Bem lá no fundo, eu, palavra, não passava de um pastiche. Uns restos, uns traços, um dia. Meus tios, minhas mães e meus pais, me chamarem de volta para dentro. Eu ainda não volte jamais. Mas ali, logo ali nesse espaço, lá se vai, exemplo de mim, algo, alguém, mil pedaços. Meio início, meio a meio, sem fim. Aço em flor. Para Koji Sakaguchi. Portal amigo entre o Japão e o Brasil. Quem nunca viu que a flor, a faca e a fera, tanto fez como tanto faz? E a forte flor que a faca faz, na fraca carne, um pouco menos, um pouco mais? Quem nunca viu a ternura que vai, no fio da lâmina samurai? Esse nunca vai ser capaz. A lua no cinema. A lua foi ao cinema. Passava um filme engraçado. A história de uma estrela que não tinha namorado. Não tinha porque era apenas uma estrela bem pequena. Dessas que quando apagam, ninguém vai dizer que pena. Era uma estrela sozinha, ninguém olhava para ela. E toda a luz que ela tinha, cabia numa janela. A lua ficou tão triste com aquela história de amor, que até hoje a lua insiste, amanheça por favor.